Alô, alô galera do canal tudo bem com vocês Ó, no vídeo de hoje é, vou mostrar mais um pouco para vocês sobre outros investimentos que eu faço em criptomoedas e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a você a criar uma carteira para estar tá guardando as suas ergos ergo ou as suas Cardano. são duas criptomoedas muito top que eu tô acumulando aí ao longo do tempo e eu vou indicar duas pessoas top das galáxias totalmente meu deus cara são luz que é ó pessoal você vai procurar por é, Maria Carmo tá essa mulher aqui é embaixadora da Cardano colocar aqui YouTube isso é no Google tá pessoal que eu tô pesquisando da Cardano no Brasil tá você vai no canal da Maria Maria Carmo ou você já entra direto no YouTube eu vou entrar no YouTube que é melhor que a gente já vai direto no canal dela mas essa mulher luz ela é muito gente boa siga o canal dela para você ver como criar as carteiras sobre investimento na Cardano ó Maria Carmo é, aqui ó Maria Carmo tá aqui ela ó. essa mulherzinha aqui ó essa fotinha eu não sei se vai estar tá essa fotinha dela aqui ó mas é Maria Carmo 369 siga o canal dela tem muito conteúdo top sobre investimento em criptomoedas é a Cardano especificamente e outro cara muito foda aqui que eu assisto ele 24 horas, que é o Augusto. Você entra no YouTube aí também, procura por Augusto Bax, tá? Vamos lá, ó. Augusto, Augusto, o cara mais insalubre do YouTube. <risos> Augusto Bax, aqui ó, Bax, é Bax, é Bax. Ai, pai, para, ele é muito top. Você vai se amarrar nos vídeos dele, tá aqui ó, esse rapaz aqui, é formado em odontologia aí, é doutor de dos dentes aí, mas é muito engraçado, você vai aprender muito sobre criptomoedas com esse cara aqui, ó. Siga o canal dele, tá aqui o canal dele, ó, Augusto Bax. Ele todo dia posta vídeos e o cara é top, tá? Ele vende curso, mas ele <coughs> aqui ele ensina. Eu tô aprendendo sem comprar o curso dele. Mas se um dia ele quiser me presentear com o curso, eu vou agradecer porque eu quero muito aprender mais e mais e mais, e eu só de assistir os videozinhos dele já aprendo, tá pessoal vamos deixar de enrolação, senão vocês vão pular o vídeo mas não pule não, que agora eu vou ensinar como você vai criar a sua carteira para guardar as suas hadas e seus é, as suas ergos, tá? Vamos lá ó pessoal, você vai entrar aqui no browse você vai procurar aqui, ó, no google você coloca no google e você coloca aqui, ó ioroi, ioroi e o -Roy. você vai ter que instalar o plugin no seu Chrome você vai usar o Chrome tá E aí você vai instalar o plugin isso mesmo ó. aqui ele pergunta onde você quer instalar você coloca cromada aqui no Chrome eu já tenho instalado tá pessoal tá aqui o meu aqui ó vocês já podem ver ó. você vai adicionar essa extensão você vai adicionar essa extensão aqui no seu, ó. O meu já tá, tá? Você vai adicionar. Pra você que não tem, você procura aqui no canal da Maria, que ela explica do zero como você vai criar sua conta no Yoroi, tá? Eu já vou partir aqui, da que eu já tenho criada. E eu vou te explicar pra vocês como você vai criar a carteira para guardar as suas ergos. Então, vamos lá. Chegou aqui, ó. Depois que você já fez, já baixou a extensão, já criou sua conta, vamos lá. Lembrando, se você não tem ainda sua conta criada na Ioroi, assista aqui o canal da Maria. No canal da Maria ela explica do zerinho como você criar, tá? Porque tem que criar as senhas, tem que criar a conta. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Já criou, já criou, já criou. Então você vem aqui, entra aqui, ó. Depois criou, vai ficar essa, esse símbolozinho aqui, ó. Ioroi aqui, ó. Ioroi aqui, esse símbolozinho bonitinho aqui, você clica nele, ó já vai entrar aqui ó no seu Ioroi. Entrei aqui na Ioroi, aqui vocês já podem ver aqui ó que eu já tenho algumas hadas, né? Algumas hadas, já deleguei aqui, já fiz o stake pool, delegando para bitcão tá? Do nosso amigo Augusto Bax, para já estar tá rendendo aí, para estar tá aumentando nossas a nossas cardanos tá pessoal aqui já é cardano como que eu vou fazer para criar a carteira Ergo você vai fazer o que você vai clicar aqui nessa setinha ou onde você tiver a opção de criar uma carteira tá aí você clica aqui ó adicionar nova carteira chegou nessa tela aqui ó chegou nessa tela você vem aqui ó criar o wallet a carteira. E aqui ele dá a opção de você criar uma carteira para Cardano, para guardar suas Cardanex e para guardar suas Ergos. Você vai clicar aqui, ó, e vai clicar aqui em criar wallet. Dá um nome aí, né? Vou colocar aqui o meu adjan Adjane. Ai, para. Ergos, minhas Ergos, vou criar. Aqui, pessoal, vou dar um pausa aqui no vídeo, tá? que eu vou colocar minha senha. Prontinho pessoal, olha só, já cheguei aqui, já criei minha senha, tá? Vou marcar aqui, ó, tenho certeza. Vou continuar. Vou dar um pausa aqui, ó, porque agora vai ser a para mim anotar minhas letrinhas que vai aparecer. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 15 palavras-chave que você precisa anotar. Anote no papel e guarde para sempre. Tira uma foto. Faça o que você tem que ter guardado, que é o único jeito de você recuperar sua conta. Caso você dê algum BO aí no seu Iorói aí, tá? Então vamos lá. Pausei. Beleza, pessoal. Já terminei, né? Agora. Agora eu vou voltar com a tela. tá aqui a tela. E aqui você vem aqui. ó Marca essas duas aqui. Então, ele está dizendo aqui que só através dessas palavras-chave você vai conseguir recuperar sua conta. Aí eu confirmo. E prontinho aqui, pessoal. Olha só. A minha... Pessoal, aqui essa mensagem de erro aqui. Aparece no meu porque eu estou no Acre. O Acre é duas horas a menos aí do resto do mundo, né? De Brasília. Então, ele está dizendo aqui, ó. Duas horas. Aí ele quer que eu coloque o horário de Brasília. Aí some isso aí. Eu coloco aí e some. Mas não tem como, né? Eu moro aqui no Acre, então eu tenho que... Então tá aqui, tá criadinha aqui a minha carteira Ergo, onde eu vou guardar minhas Ergos, pra eu ficar futuramente milionário, se Deus quiser. Ai, pai, para! É ver esse Augusto Bach, ba que só, ó, eu queria ter o curso Augusto, dá uma senha pra mim, pra mim aprender mais aí. Falou, Augusto! Então, ó pessoal, criou aqui, ó, você vai clicar aqui em receber, e aqui pessoal tá aqui o código da sua carteira aí você vai colocar ele vai usar esse código aí para você tá guardando as suas ergos tá tá aqui o meu se vocês quiserem mandar para mim pode mandar tá <risos> brincadeira pessoal então é assim que você cria a sua carteira para guardar as suas ergos tá suas ergos ergos então falou pessoal Ah tá aí o pessoal tá perguntando onde o melhor site onde você compra suas ergos ah, eu vi o pessoal falando das Ergos aí, eu quero comprar Ergos, onde eu compro? Pessoal, eu compro nesse site aqui, ó, você vai colocar aí no Google aí, você vai fazer seu cadastro, é na Coin, Coin, Coin, aqui ó, Coinnex, Coin tá pessoal? É isso aqui, ó, Coinnex, é de fundo de quintal mesmo, mas você só vai usar ela para comprar, você compra e já joga para sua carteira, tá? só usa para comprar não deixe ó não deixe nenhuma corretora não deixe seus suas, suas bitcoins e suas criptomoedas compra e já manda tá pessoal já manda as suas criptomoedas lá para a sua carteira então pessoal é essa aqui que eu uso para comprar ergos tá tem outras aí mas essa eu achei mais de boa eu compro minhas ergos através dela e mando tudo para lá pra Ioroi, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Valeu!